Como não falar essa semana de Star Wars, o Despertar da Força? Mas fica calmo, fica calma, sem spoiler. Na verdade eu vou dividir em três partes. Primeira parte eu vou falar do filme, sem spoiler nenhum. Na segunda parte eu vou fazer a sinopse do filme, que eu acho que já é spoiler. E na terceira parte eu vou comentar por que eu acho que o filme é muito importante dentro do, não só do universo de ficção científica. É, é até uma abordagem um pouco meme de Carbono. Aqui é o meu blog sobre cybercultura. Vamos lá, primeira parte. Vou falar porque o filme é bom. O filme é bem dirigido. Sim, adorei o filme. Sou fã da primeira trilogia, da trilogia clássica. Até vejo qualidades na segunda trilogia, a chamada trilogia de apresentação, né, de origens. Né? É... Mas gostei muito do Despertar da Força. Pelas questões técnicas, antes de mais nada, para não falar de spoiler. O filme ele se preocupa em apresentar personagens interessantes, sem deixar de ser um filme de ação. Tem ótimas atuações, principalmente dos principais, né, que é o Paul Dameron, o Finn e a Rey. Vocês viram no trailer, né, o Finn aqui do Stormtrooper, que você percebe aqui também que saindo dos Stormtroopers. A Ray é aquela que cata lixo espacial num planeta lá, os restos de uma guerra, da guerra lá do episódio 6. E o Paul Demeron é um piloto de caça da resistência dos rebeldes, que agora é resistência. Bom, então é um filme de ação que acaba se demonstrando tranquilo nas cenas de apresentação dos personagens mais importantes que eu acho que é uma coisa que, eu, que é muito legal, porque você não tem aquele filme que é aquela correria só, preocupado em si, só um pop cinema, um pipocão. Entendeu? Ele é um filme que te, te, que dá atenção, que tem carinho com os personagens, ele tem algum toque cômico, mas é aquele tipo de humor que não é um humor meio palhaço, ele é aquele humor que você tem diante do perigo, os personagens fortes, as pessoas fortes, tem um certo humor diante do perigo, e é mais ou menos por aí. Bem parecido, inclusive, com o episódio 4, o primeiro da primeira trilogia, o da primeira trilogia clássica. O primeiro da trilogia clássica. vai ver, efeitos especiais ótimos. É, praticamente nada é computação gráfica, tem dois personagens que são computação gráfica. O resto é realmente fantasia, robô... O BB-8 BB todo mundo adora. Realmente, eles aproveitaram é, com certeza a experiência com o wall da, da Disney e Pixar, que é um dos robôs mais expressivos que eu já vi. Como eu falei, não vou dar sinopse, mas é um excelente filme de introdução de saga. Ele não tem pressa, mas tem boas cenas de ação que vão animar os fãs de naves voando para um lado para o outro. Acho que só não vai gostar quem tem alguma rejeição a esse tipo de ficção, é, ou que odeia por algum motivo estranho, acho estranho odiar as coisas, ou simplesmente não entra naquela... não consegue entrar na, na, na, na viagem de que um dia haverá naves como a Kelly, aquilo tudo parece muito irreal e não consegue entrar no clima do filme. Tirando essas pessoas, eu acho que todo mundo realmente vai gostar o que explica o sucesso enorme do filme, que já quebrou recorde de bilheteria de lançamento, já que é bom, inclusive, na, nos três primeiros dias todo, o, o rendimento do, da trilogia clássica, do episódio da trilogia clássica que teve mais sucesso. Aí se considerar a inflação, essas coisas, hoje muito mais gente vai ao cinema é por aí. Mas, enfim, o filme é um sucesso em grande parte porque ele extrapola a questão da ficção científica, como já era com a trilogia clássica. um filme de capa-espada, é uma. Que nesse nem é tanto, mas eu não vou falar isso mais tarde. Mas é um filme que tem um pano de fundo de ficção científica, mas a história é sobre outra coisa. Enfim, assista o filme, você vai ter prazer. É uma mistura boa de ação, personagens fortes, excelentes atuações. E uma boa preparação para uma trilogia que vem aí. É claro que o filme termina bem aberto, deixa várias pontas abertas durante o filme para serem explicadas nos outros dois Filmes que vão ser de dois em dois anos. Agora só 2017, depois 2019, com alguns filmes é, em, nos intervalos. Do Isso. Fim da parte que eu não vou fazer spoiler. Agora eu vou fazer a sinopse do filme, que ao meu ver já é um spoiler. Deu pausa? Dá pausa, clica aqui no... Aqui, não. Aqui, é, aqui, em algum lugar pra cá, assim, tem aquele guardar, assistir mais tarde esse trecos assim, aí coloca ali ou guarda no seu blog, no seu Delicious, guarda em algum lugar e vê daqui só se você já viu o filme. Porque geralmente a sinopse não é um, um spoiler. Nesse caso acho que é. Eu fui sem saber quem era o protagonista. Se o protagonista era o Finn, se o protagonista era a Rey, se o protagonista era o BB-8, o Paul Dameron. Né? Dá para desconfiar que o protagonista é o Finn pelo trailer ou a Ray pois eu acho bem claro que o protagonista desse filme, que não quer dizer que o fim não venha a ser mais importante, ele é muito importante nesse filme, mas não quer dizer que ele venha ser mais não venha a ser mais importante nos outros. Mas nesse filme a Ray é claramente a protagonista. O filme é sobre ela e as outras coisas que acontecem são para dar contexto à história da Ray, que é uma história espetacular. Eu ando pela rua pensando em Star Wars e choro lembrando da história dela. E já vou explicar porquê, talvez provavelmente na terceira parte. senão não, me controlo conta agora mesmo. O que acontece? Começa o filme lá com o Paul Dameron falando ah, achei o mapa que eu... para levar para o Luke Skywalker, não sei o que está que sumido. Mas isso só acontece para ele poder perder o BB-8, que o BB-8 vai se encontrar com com, com Ray, que é o ponto de ligação. Mais tarde, o Finn escapa e vai para o planeta onde está Ray. Evidentemente, Por quê? porque ele é outro ponto de ligação para Ray acabar entrando de vez na história, e é isso. Então, é o filme vai todo seguindo a jornada da Ray, que é uma atriz espetacular. Eu acho que ela não precisa. Tem várias cenas em que ela não precisa falar para deixar muito claro o que está acontecendo, é, principalmente numa, numa interação que ela tem com o Kyle hen uma dificuldade não de pronunciar esse nome, já me sacanearam por causa disso. Kylo Ren, que eles estão disputando controle de força, e só no som, ponto positivo, um destaque para o som também, só no som e nas expressões mais dela do que dele, apesar dele ser bom ator também, você percebe nitidamente o que está acontecendo, sem que eles tenham que é, trocar palavras, né? tem um diálogozinho depois, mas tem um monte de coisa que Você já percebe é, só pelo jeito deles, só pela atuação deles. Isso é muito bom. A última cena dela também é muito expressiva. Gostei muito é, da atriz, da direção da atriz. E, claro, uma atriz excelente não faz um bom personagem se o personagem não for bom. E a Ray, ela está ela despertando para a força. Está bem claro também no filme que o Finn também está despertando para a força. É ele que o Kyle Ren é, identifica como despertar logo no comecinho do filme, os primeiros nove minutos do filme, mas o foco nesse filme ficou em cima da Ray que não sabemos o que vai vir para futuro, e eu acho besteira a gente ficar especulando assim futuro, porque o cara vai no sentido que ele quer. Né? Vamos ver, eu espero que ele vá para um sentido muito legal, porque os personagens merecem, a história merece. Né? Essa é basicamente a sinopse, não vou contar fim do filme, mas assim... Essas coisas todas eu acho que já seriam um baita spoiler. Meramente a sinopse. Ah, a Rey, é, o filme é sobre a jornada da Rey e do Finn para descobrir a força. Eu acho que já é um spoiler porque eu já tive um prazer grande em descobrir a importância que a Rey tem no filme. Né? E imaginar a importância que o Finn terá nos próximos também. Tem lá, obviamente, o Han Solo, a Leia, a Organa. É, tem vários estranegues no, no filme divertidinhos para quem é, é fã da série a aparição da Millennium falcon é né, a aparição a primeira aparição do, do Han solo excelente filme nesse aspecto também mas não precisa acho que você pode falar com os seus amigos não vai fazer spoiler né pelo amor de deus que fazer spoiler propositadamente é pertence ao lado negro da força né é uma falta de empatia uma falta de respeito terrível com os outros que Você não vai fazer isso enfim é, pode falar para os seus amigos que não viram nada da série, da, da, da saga, das outras, dos outros filmes. que Dá, você vai perder várias piadinhas, mas você consegue pegar o filme perfeitamente. Às vezes é até mais interessante porque você já não, não, não tem é, imagens pré-concebidas. Vamos agora para a terceira parte. Por que, que eu acho que esse filme é tão importante? É, acho que essas coisas não são feitas de propósito, sempre. O cara tem que ser um gênio para fazer a coisa de propósito. E ele nunca sabe se ele está sendo um gênio naquele naquele contexto. Porque o cara não senta que está assim, estou fazendo o maior filme da história. Quando o George Lucas fez isso, é, contando a história da a jornada do herói do, do Luke Skywalker, lá nos episódios 4, 5 e 6, ele não imaginava que seria aquilo, apesar da gente saber que o, a mitologia tem um apelo forte, a jornada do, do herói tem um apelo muito forte. Né? Tanto que você vê que os filmes de muito sucesso são algum tipo de mito, né? Em geral, essa coisa é meio Cinderela, né? Que o, o Lux Calwell é meio Cinderela, está lá jogado no campo, ninguém quer saber dele. E ele, de repente, ele é o escolhido. Ele, o Neil, o Harry Potter, essas coisas têm um potencial muito grande de fazer sucesso. Mas um monte de gente faz isso. Porque que, que Guerras nas Estrelas durou 40 anos, 35 anos se você pegar o último filme, 35 mais ou menos, né? porque ele tocou em alguma coisa muito importante do século XX. É, ele pegou um século em que a gente é, tinha tido guerra mundial, né, o Império, as roupas do Império são bem inspiradas no, no, nas roupas da, da, da Alemanha nazista. A gente precisava ter essa sensação de herói, de poder mudar o nosso destino. Só que isso ficou um pouco passado, ele até tentou no episódio 1, 2 e 3 fazer uma coisa menos o herói, o grande herói. Então é uma coisa um pouco mais, na verdade o grande herói cai no episódio 1, 2 e 3, que é o Anakin Skywalker, que vira Darth Vader. No episódio 1, 2 e 3 é uma coisa mais de grupo, hoje a gente vive muito isso. Com a internet aproximando a gente, a gente não tem mais um grande herói, a gente tem grupos que se formam, às vezes espontaneamente, em torno de uma causa. E esse eu acho que é o primeiro ponto do novo, do, dessa nova trilogia. Você tem sim a Ray como uma grande heroína. Mas ela funciona junto com os outros e você pode ver que não é ela, no filme, que dá o golpe final. Ela é um elemento é, que dá um peso diferente na balança. E pouco ainda. Né? Afinal de contas, ela está despertando para força. Tanto ela quanto o Finn... É, é, e o Paul Dameron não se pode negar a participação dele. Ele é o grande herói desse filme, apesar de não ser o protagonista. Ele que consegue salvar o filme, salvar a, as pessoas, né, resolver a situação efetivamente. Mas já, já começa aí. É um negócio que funciona por causa de um grupo. A Ray tem lá o poder dela, o Finn está descobrindo o poder dele. O Paul Dameron é um excelente piloto, mas eles funcionam juntos, né, sincronizados de uma forma diferente. Em, em, em Guerra nas Estrelas, o clássico, não precisava ter mais ninguém, bastava ter o, o Lux Skywalker ali pronto, resolveu o problema. Não se resolve o problema assim em O um Despertar da Força. E a gente vive justamente um momento, não sei se é feito de propósito assim, mas quando um escritor, um diretor é, que pertence a um século e faz um trabalho, ele, é, consciente ou inconscientemente, acaba refletindo o tempo em que ele vive. Né? Pois é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a jornada do Herói é um pouco diferente em o despertar da força. Existe uma grande hesitação na, na jornada do herói padrão. A Rey não hesita. Ela quer voltar para o planeta dela, não porque ela tem medo, porque ela tem Ah, não quer me meter nessas coisas, simplesmente porque ela tem um compromisso que não ficou muito claro, né? Você tem uma boa ideia, mas não ficou muito claro, um compromisso lá naquele planeta que ela tem, que ela quer, um, ah, que ela quer cumprir. Ela não está fugindo de nada. Luke resolve que e o Luke é muito mais infantil do que a do que A Ray a, a apesar de não parecer muito mais velha do que o Luke, na verdade parece ser mais ou menos a mesma idade, a atriz tem 23, mas a personagem parece ser um pouco mais nova. Ela, ela vai se enfiando, se enfiando nas situações, né? porque é, aquilo é o que cabe a ela fazer. É uma coisa meio Frodo do Senhor dos Anéis. E ela tem um tipo de empatia diferente. A empatia é muito forte, na personagem Rey. É um conjunto de características que faz dessa personagem uma Jedi, feminina, uma Jedi mulher que é feminina. Não no sentido dos estereótipos femininos, mas no sentido de não ter que recorrer aos estereótipos masculinos para ser uma grande personagem, que é uma coisa que a gente vê muito via muito e tem visto um pouco menos nas histórias modernas. A mulher, para ser um herói, ela tem que virar um homem. Eu acho um exemplo ótimo a replay do Alien, é feito por uma mulher, mas cansei de ouvir meus amigos falando assim, cara, a Silvano Weaver bate mais do que eu, é mais macho do que eu. Você vê isso em Battlestar Galactica, também a série, a, o seriado mais recente, de 2005, se não me falha a memória, que a Starbuck, Starbucks é mais macho do que o Apollo, né? no sentido de ser daquele do estereótipo do macho. Né? E não só a Rey não, não, não precisa se encaixar no estereótipo do macho para ser uma personagem poderosa, como o Finn não precisa se, se encaixar também no estereótipo de macho para ser um grande personagem. As pessoas são grandes, os personagens são bons, são interessantes, são fortes, é, por outros motivos, o que é ótimo, porque a gente vinha numa obsessão de estereótipos masculinos, só as coisas masculinas é, que funcionam. E se você não for uma pessoa masculina? Se você for uma pessoa que é mais sensível, né? E que quer interagir de uma forma mais sensível. Não tinha espaço para isso. Na trilogia, na trilogia de Origens, né, na trilogia de Origens 1, 2 e 3, o Yoda que devia ser aquele cara fofinho, sabe? Não sei o que é, vira pancadeiro. Né? Chegamos a esse ponto. Né? E eu acho que em grande parte por causa disso, porque a gente a, a, naqueles filmes ainda teve uma obsessão com o estereótipo masculino. E essa é o meu ver é a chave do da grande diferença dessa nova, nova trilogia que começa, que eu espero que continue seguindo por esse lado. É, vamos ver nos próximos anos. em 2017. São personagens muito é, encaixados no século XXI. São personagens que fogem de estereótipos e assim se tornam muito mais ricos. E ao mesmo tempo, quando você cria personagens assim, você não só reflete o seu tempo, mas como você ajuda a moldar esse tempo e esse foi uma amiga minha perguntou quando a gente saiu do quando a gente saiu do cinema por que, que eu chorei né tem vários motivos para chorar eu choro por vários eu não sou uma pessoa fria não eu sou uma pessoa que realmente se me emociona eu choro e eu chorei é, não soube explicar na hora mas chorei por causa por sentir que o filme pode ter essa importância não só de mostrar para as meninas que elas não precisam ser meninos para ser para serem poderosas que elas é, por serem meninas, não podem, não precisam, é, não são impedidas de ser Jedi. Né? Sair do cinema, a, a concentração para não chorar, Sei do cinema, uma amiga minha falando, falou para mim, entre lágrimas: né? é, Rony, sabe quantos anos eu esperei para ver uma mulher Jedi? Ela tem 36. Né? A vida dela toda, ela esperou para ver uma mulher Jedi. Então, não só tem uma importância para identificação das meninas, mas também para a identificação dos homens que percebe que não precisa ser insensível, não precisa se encaixar aquele estereótipo estúpido de macho que não existe, né? não existe o macho é a fêmea, nós todos temos características diversas e a gente vive uma época de encontro de culturas, não só culturas internacionais né, de vários países, como também de subculturas que encontram seus espaços na, na internet e começam a querer mostrar que são uma cultura como qualquer outra é né? drag queen é, nerds, geeks, é, homossexuais é, assexuados né? não existe é, transgênero são todas são todos partes da diversidade que compõem a nossa, a nossa cultura e que a gente antes chegava a demonizar ou qualquer coisa diferente e hoje nós sabemos Claro que existe algumas coisas, né? um criminoso é um criminoso, alguém que mata é alguém que mata. Um pedófilo é um perverso, né? um marido, uma, uma esposa é, que pratica assédio moral, o troll na escola, são pessoas né, perversas, no caso do troll da escola, em geral, ele é vítima de uma outra perversidade, ele acaba né, em geral. Mas, enfim, tirando essas coisas, obviamente, é, que são obviamente desvios, nós hoje entendemos e precisamos entender que para que a nossa sociedade continue crescendo num mundo hiperconectado onde as fronteiras são muito menores, precisa saber lidar com as diferenças. Né? Aí, claro, tem a questão da race mulher e o fim ser negro, que também é, acho que também é bem tratado, inclusive, em nenhum momento que é se, assim, oh, no filme, oh, uma mulher despertou para força, oh, um negro despertou para a força, não, não tem isso. Né? não tem mesmo. Então eles são tratados como se a gente já estivesse no mundo ideal, onde as pessoas acham que mulher e homem não tem a maior diferença, não, não, não existe nenhum impedimento para ninguém ser nada. E eu acho que esse pode ser o grande papel do, dessa nova trilogia, né? refletir e ajudar a, a encontrar o, caminhos para a gente seguir para esse tipo de é, igualdade, de harmonia, é, social. Sim, simplesmente espetacular o filme. Acho que muitas coisas do filme são inconscientes porque o objetivo de um filme é fazer dinheiro, né? não é moldar o século. Mas o filme faz mais, molda, faz mais dinheiro quando ele ajuda a moldar o século, ou pelo menos ele reflete de uma forma muito forte, muito próxima o século em que a gente vive. Eu acho que é o caso do Despertar da Força. Espero com ansiedade, não só os episódios 8 e 9, mas também né, os intermediários que vão passar nos anos intercalados. É isso, se você gostou do vídeo, por favor, clica no OK, é importantíssimo, eu fico super feliz. Se você não gostou, você pode. se você não gostou muito mesmo, odiou mesmo, comenta e clica no não gostei, é um jeito que você tem. Né? E se você está vendo outros vídeos do canal, os vídeos são mais ou menos como esse, eu misturo um pouco de cultura, de vlog com é, os meus estudos malucos de evolução, memética, evolução e memética. Se você está gostando do canal, assina o canal. Tem aqui, aqui aquele íconezinho que você clica e pode é, assinar o canal.